Novo Brawler, novos Ghets, isso mesmo e muito mais, tudo no Brawl Stars Hoje é dia de atualização, então se liga só, aqui no canal Bruno Clash e aí Clashers, beleza? Bruna Clashinária Mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte Já estamos de volta com Brawl Stars galera e é o seguinte Mano, hoje todo mundo foi surpreendido Já de imediato com esta Imagem aqui, na verdade Esta preparação de um vídeo A estreia de um vídeo que vai rolar em 17 horas, vai ser dia 14 de Março às 5 da manhã, olha que Loucura, já defina o seu lembrete Aí pra poder saber mais sobre Este vídeo, é o Brawl Talk Que vai rolar, neste vídeo que vai estrear Daqui 17 horas, tá lá ó, Brawl Talk Novo Brawler, Gets E muito mais, isso mesmo A gente tem algumas coisas pra analisar nesta Imagem, bom, primeira coisa que você Tá vendo aí nessa imagem 1 É essa imagem desse Novo Brawler, uma nova skin, calma Que a gente vai falar, bom, também ao lado Vem aí umas coisinhas como se fosse o poder Estrela, só que é verde, diferente do que A gente tem atualmente, e escrito Gets embaixo, isso mesmo, bom Muita gente aí analisou isso daí E a gente chegou à conclusão que é alguma coisa que traga um poder diferente será que seria um ter um outro tipo de poder estrela tem o um poder estrela e um poder estrela diferenciado alguma coisa assim que vai trazer um outro poder pra esses brawlers a gente vê o primeiro ali tem tipo aquele robô né, do brawl stars e aí tem até aquela aquele negócio de rainho saindo dele também a gente já conhece tanto no outro ali a gente tem um, alguma coisa de fogo e aí uma setinha pra cima e uma cura em cima né? é como uma vida com cruzinha é uma cura a gente não sabe o que é e o outro a gente não sabe parece uma águia pode parecer é seu martelo, a gente não tem a mínima ideia Do que seja ainda O que a gente sabe sim, vem dessa imagem Que pode ser um outro tipo de poder estrela Um outro tipo de poder para os Brawlers Bom, vamos falar agora das outras questões dessa imagem A outra questão é esse personagem A gente chamou muita atenção de todo mundo, né Na imagem 2, a gente vê aí um trabalho Que o pessoal do Reddit fez Que é mudar a saturação, alterar a forma da, das cores da imagem E aí, chega a esse detalhe Esse desenho aí todo concluído Dessa menina aí que a gente vê, que é muito parecida com a Shelly que eu tô mostrando pra vocês agora, aqui no Brawl Stars, já dentro do Brawl Stars, a gente já tem a Shelly então compara aí, a Shelly que a gente tá vendo aqui no Brawl Stars, tem esse cabelinho de lado aí ó, jogadinho de lado, e tem essa imagem 2, que já tá um pouco mais próxima aí do que a gente pode entender o cabelo é diferente, é, a torreta dela é muito diferente também, se a gente vê a da Shelly, a torreta da Shelly é diferenciada e tem aí um lugar pra soltar alguma coisa, agora esse daí não parece ser a torreta da Shelly né, a gente tem que ver, e outra só que essa nova personagem Parece algo, não parece uma britadeira Parece um lugar de catar duas mãos Duas mãos assim, mas a gente não tem certeza De nada ainda, o macacão O capacete e o óculos Dá a entender que é algo de britadeira Como a gente já vê aí nas ruas, a gente vê Passando também, bom, o mesmo pessoal que mudou Mexeu nessa imagem, mexeu e trouxe Essa imagem 3, mais De perto pra gente ver, aí no detalhe Como seria, ele até atira a parte Dos guetes e completa a parte de baixo Pra gente poder ver, e sim é uma menina Provavelmente com um macacão, com luvas, óculos, capacete E ao lado, algo que, que vai descendo ali E me parece ser sim, se eu tivesse que chutar alguma coisa, uma britadeira Porque tem sim o um lugar pra, pegar, pra colocar as duas mãos Ela tá de luva, ela tá de óculos, ela tá de capacete Alguma coisa de destruir ou quebrar, alguma coisa assim Então, não é igual a Shelly que a gente tá vendo dentro do jogo É muito diferente do que a gente tá vendo dentro do jogo Então, mais ou menos, essa é a ideia, galera Bom, mas a gente tem também a outra imagem aqui, a imagem 3 que seria assim, aí a imagem Dessa personagem já completa Essa imagem eu peguei lá do meu amigo Lucas, do blog, brawlstarsdicas.com.br Corre lá e dá uma olhada Porque tá demais, ele fez um texto também E sim, aqui dá pra ter uma ideia Realmente de como tá, ele até colocou Brawl Talk amanhã, então é isso Galera, olha que top, bom, eu dei uma olhada Também no Twitter, aqui no Twitter Do pessoal, brawlstarsbrc Que é aí a conta brasileira, em português Do Brawl Stars, e eles postaram A mesma imagem, né, Essa a mesma imagem onde tá Guedes e tem ali as três é, os três Gertz né ele pode chamar assim que na minha, a minha visão é algum poder diferenciado do poder estrela então você teria algum poder diferente não sei se é um outro tipo de poder que vai ser Mas, já tô curioso Galera, já tô curioso, isso é o que a gente tem Até agora, até agora Amanhã teremos o Brawl Talk E amanhã eu vou trazer pra vocês Tudo o que a gente descobrir sobre o Brawl Talk E também novidades, ou se vazar alguma coisa Durante o dia, eu trago de novo Pra vocês, mas, pra você não perder tudo isso Você tem que se inscrever agora aqui no canal Bruno Clash, e é claro, não vacila Deixe o seu like pra poder Valorizar e também ajudar aqui O vídeo, pra que amanhã a gente possa vir com mais novidades E assim que eu puder Eu vou testar a atualização E mandar aqui no canal Beleza? Então é isso, manos Se você descobriu alguma coisa Comenta aqui embaixo Que eu tô de olho nos comentários Beleza? Tamo junto, galera É nóis Um abraço Falou e até amanhã Ou até qualquer hora Foi!